Olá pessoal do YouTube, eu sou a Gameplay. No vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês a derrotar o primeiro chefão de jogo Super Princesa Peach do Nintendo DS. Como essa da água tem uma plantinha no chão, aí a gente tem que chorar para poder regar ela. Aí a gente fica em cima da plantinha e depois a gente chora para regar a planta chefe. Quando ele ficar bem gordão, ele vai cair no chão e você dá uma guarda-chuva no umbigo dele. Se você ficar sem energia, você engorda as plantinhas que falta para ganhar mais energia. Você faz isso cinco vezes. Depois de fazer isso cinco vezes, Essa foi uma dica da Chora cotinha Deixa o like e se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Vejo vocês no próximo chefe no jogo Super Princesa Peach.